Este é o objetivo do nosso segundo vídeo. Um dos personagens move-se de acordo com o toque no dedo, o outro move-se de forma aleatória. Como é que programamos isso? Vamos já ver como é que se faz. Vou voltar atrás para mostrar o código e vemos que o código é muito simples. Apenas repete para sempre um deslizar, um planar para coordenadas x e y aleatórias como fazer? vamos já mostrar vamos então programar um personagem para andar aleatório toco no personagem para aceder aos guiões e agora vou começar a programar primeiro venho ao control e vou colocar um ciclo repete para sempre forever no pocket code para que a ação de deslocação se repita constantemente em seguida, vou tocar no mais e, como já sabem, para controlar o movimento, posso vir ao bloco planar. Coloco o bloco dentro do ciclo. Agora, tenho que alterar o valor das coordenadas X e Y para garantir que ficam com valores aleatórios. Como fazê-lo? Vou tocar na coordenada X e em seguida na opção edit formula agora, vou às funções procurar uma função que me permite definir números aleatórios é a função random 1,6 agora, que números tenho de colocar aqui? bem, uma função random ou seja, um gerador de números aleatórios permite-me gerar números aleatórios entre o intervalo se esta está entre 1 e 6, quer dizer que me dará números entre o número 1 e o número 6. Nem mais, nem menos. Então, qual é o truque? Temos que ter uma ideia do tamanho do espaço do Pocket Code, que está relacionado com a resolução do nosso telefone, para saber que números devemos colocar aqui. Mas, um truque muito simples. Se eu colocar, por exemplo, menos 600, como valor mínimo do X, e 600 como valor máximo do x tenho já um espaço muito grande para que o meu personagem se desloque de forma aleatória sorteando constantemente números para as coordenadas x que estão entre o menos 600 e o 600 vou agora fazer o mesmo para o y então como fazer venho a funções em seguida random 1,6 e agora posso dizer que o espaço do Y, das coordenadas possíveis vai variar entre menos "-900", e "-900". Vamos testar, então venho para trás, toco no play, e vejo que o meu ovni desloca-se de forma aleatória, segundo em segundo, sem que eu consiga prever para onde ele vai. Se quiser, posso andar para trás e alterar aqui alguns valores. Posso, por exemplo, definir que ele plana mais devagar ou mais depressa. Por exemplo, se eu colocar 0,5 segundos, vai ser mais rápido. O próprio valor das coordenadas posso alterar. Se eu colocar, por exemplo, 1200 negativos e 1200 positivos, já aumenta o número de coordenadas possíveis do meu ator. estão a ver que está mais rápido estão a ver que vai para mais locais e sempre de forma aleatória, imprevisível